fazer evento sazonal? Hoje a gente vai pegar o carro de pau e o Zenvo ST1. O que que tem na loja do Foro o oh, Bugatti aqui é cansado e esse Aston Martin aqui mais cansado ainda. Nós temos aqui um desbravador. Vale tudo classe S2. Vamos lá ver que bomba é essa. Bora, bora aqui, ó. Eita lasqueira! Carro tá escorregando aqui igual doido. Carro tá... Es Esse lugar aqui escorrega demais, velho. Mano, pega um carro S2 bom de manobra aí, tá? Olha, eu tenho essa Ferrari, tem essa da DLC, Koenigsegg esse, esse elemento eu não sei se tá compartilhado não, mas esse carro aqui é muito bom de manobra E tem Ferrari F50 e F40 Ah, Muca, eu não sei baixar a tunagem, na descrição do vídeo tem lista de dicas pra quem não sabe Vamos ver qual que é o próximo aqui agora Então vamos fazer aqui, vamos fazer logo essa corrida de rally aqui Classe A, vamos lá Bora entrar aqui no evento, ó Tá compartilhado aqui esses carros aqui, ó RS4, RS7, M3, M4 Eu vou de RS7 Bora! E se eu falar para vocês que hoje eu vi uma informação É... Os desenvolvedores do, do Need for Speed Unbound Disseram que o Unbound vai rodar em 4K no Xbox Série X e no Xbox Série S vai rodar em Full HD. HD é 1280, né? 1280 por 720. Pelo que eu vi é isso. É, pelo que eu vi é... é... o é 1024? HD, pois é. Uh! Obrigado, meu querido. Família, Muito obrigado HJ16HR Nós veremos uma seleção tão aclamada Dando uma taca numa que é ele ser campeão Bora para cima dele servir a foredeiro Ô oh, Augusto Obrigadão pelo Prime, tamo junto meu querido Vamos, vamos, vamos Ó o Hype trem aí, ó Naquele pique Naquele pique Obrigado aí gente, tamo junto 1280 vai rodar no Série S. 1280p. 1280p, cara. Eles não... É, ó, é porque, assim, eu acho que é preguiça da, da... Não é da EA, tá? Quem faz o jogo é a Criterion Games. Eu não gosto da EA, mas também ficar botando a culpa tudo na EA, pelo amor de Deus, né? Mas, sim é... A, a Criterion Games não quis otimizar o jogo pra... Tipo assim... Às vezes tirar alguns efeitos, né? Pra, pra tipo assim, é... Eles simplesmente só... Ó, oh, gente, vamos fazer a versão do Série X aqui. Tá pronta? Tá. E como é que vai rodar no Série S? Ah, é só a gente é, baixar a resolução. Eles não quiseram tirar, diminuir a sombra, tirar um efeito aqui, outro efeito ali. Não, eles não quis fazer isso. Porque isso ajuda também, né? A única coisa que eles fizeram foi reduzir o o, o... o... A resolução. Diminuir a resolução. Até onde eu vi é isso. Aí, meu filho, aí é... Assim... Pelo menos a rodar 60 frame, né? Eu vou falar pra você: o Forza é Full HD. A resolução do Forza é. É. Bem melhor. Eu acho que, pô. Né? Em HD. Em HD, sério? Ah, não, viu? Pessoal, tinha, tinha que dar mais atenção, né? Vamos ver qual é a próxima corrida aqui, ó. Ah, vamos fazer essa corrida aqui de rua classe A. Classe C. Bora entrar aqui no evento aqui, ó. É classe C. Tá compartilhado aqui o HQ Monaro da marca Holden. Vamos lá, vamos lá. Ó, a culpa não é do Série S, gente. A culpa... O, o Rodrigues... O, o Need for Speed One Bound vai rodar a 60 frames no série S, beleza. Só que vai rodar em HD. Caraca. 720. É é 1280 por 720, né? 1280 por 720, caraca. Acho que ninguém vai perceber, né? Acho que a maioria do... A maioria não vai nem perceber. Pô, mas é um console da nova generation, né? Tinha que rodar em Full HD, filho. Tira os efeitos, cara. É, diminui a sombra. Porque com o Forza Horizon é 10 mil... Não, o Forza Horizon eu acho que pelo menos... É umas 20 vezes mais complexo do que o Need for Speed. Tanto é que a base do Forza Horizon é do Forza Motorsport. Aqui a gente tem configuração de tunagem que deixa o jogo muito pesado. Tem, é, tem telemetria. Que nem o Gran Turismo tem te telemetria. O Gran Turismo não tem telemetria. É, tem um monte de, de efeito. E o jogo roda em Full HD e roda até em 2K, no Series S, com Ray Tracing, aí o NID não roda, a Full HD é pra cair aí, aí é pra, né? Que é isso, irado? Ele não vai estar tá no, no lançamento, na EA Play, assinatura de 10 horas, não vai estar, tá, não? Ué, disseram que ia estar... Tá... Oh, obrigado, Jaque! Eu ia mudar, Jaque, Esqueci. É por isso que eu nem mexo nisso aí, porque eu morro de preguiça. E tem 600 carros. 600 carros? Nossa, 600 carros é uma quantidade boa. Ah, não. Forza, né? É o Forza ou Meu Deus! Ganhamos. O Nid vai ter 600 carros? Agora é a próxima corrida, que é da classe S2. Classe D? Bora entrar aqui nesse evento aqui, ó. Tá compartilhada a tunagem do Escort RS 1600. Brigadão, viu Dark, brigadão, tamo junto aí todo mundo. Muito obrigado pela pelo apoio. Quando lançar o o, o Solar Crown, Eita se tiver, porra! olha aí. Saiu da chalmo. Brigadão pelos bits. Brigadão. CME e Dark Blue contribui com 100 10 bits. 301 pinuia foram 510 no total, meu considerado. É verdade. Muito obrigado Muito obrigado Ué, esse evento aqui tá marcado como classe Classe S1 Sendo que é classe D Que que é isso? Ano que vem vai lançar, né O, o test drive Se vier com a física bacana Vai dar trabalho Obrigadão, oh, viu Dark? Deus abençoe. Deus abençoe. Menino, o Forza é muito doido. É verdade que tu é mais pé. pé frio? Eu não sou pé frio, não. Que o Mick Jagger? Rapaz, eu não, ó, eu não vou assistir o jogo do Brasil e ele vai ganhar, você vai ver. E eu não vou assistir não. Porque, se eu assistir, eu acho que vai dar ruim. Mike Brown, abro o olho, Mike Brown. Eu não tô zicando nada, não, rapaz. Ai, é vocês que ficam falando. É vocês, vocês que falam que eu zico as coisas. Raipe trem concluído. Muito bom. Até que esse carrinho aqui é bom. Pelo menos manobra ele tem. Tá compartilhada a tunagem. Bolão? Eu não fiz bolão. Ah, eu não manjo nada de, de futebol. Eu não fiz bolão, não. Eu achei que a corrida nessa piscina ia ser S1, cara. Tava mostrando que era S1. O oh, Mike Brown é cansado, viu? E hoje é treino de perna, hein? Falar pra você mês que vem eu vou pedir um overclock. Pra mim ir pra academia Vou pedir uma Uber Carro de arrancada Eu não, eu não tô sabendo que teve evento de carro de arrancada aqui ah, Aqui em Goiânia geralmente tem mesmo Mas eu nunca fui não Eu gosto mais de corrida eu queria, eu vou, eu queria, não. Eu vou ainda numa Porsche Cup que rolar aqui em Goiânia. Eu vou falar com, com o Barreto. Falar bem, Zica. Alemanha pode ir de caixão e vela se ela perder para a Espanha e o Japão ganhar da Costa Rica. Imagine esse cenário: kkkkkkk. Um Nossa, aí eu piro, viu? Aí eu piro. Lá. Rapaz, eu falei que eu queria levar a série do Fórmula 1 pro Chanel. Ninguém falou nada. Eu vou botar a série do Fórmula 1 2021 lá no canal de bobeira pra ver o que, que a galera fala. Vou botar o primeiro episódio lá. Ué, muito top a série do Fórmula 1. Ixi, a Alemanha perdeu pro, pro Japão. Perdeu pro Japão, velho. Eu gosto do, do, do Japão. Eles, é, eles são bem estratégicos, né? Ô, oh, dói. Eu, eu gosto desses times, assim, que é... Que é inusitado, né? Você não espera vitórias de deles. Vamos lá. Oh, agora a gente pode fazer esse evento aqui que a gente já pegou o Ford Wagon né? Que é um radar de velocidade. A gente tem que passar aqui a 152 km por hora. Se você quiser, pode entupir ele de peças, tá? Vou ficar daqui. Ihu! Olha a brabeza. Duzentão. Eu entupi ele de peça, cara. Ele é RWD com transmissão esportiva, dá pra entupir ele de peça, mas não vira nem a pá. Ainda bem que isso aqui é em linha reta. Rapaz, até que ele é bonito, né? É diferente... Vamos ver o próximo evento aqui, ó Agora nós vamos fazer a caça ao tesouro A gente tem que gastar 10 mil em dinheiro com o Mazda MX-5 Um miatinha Peguei um miata novo, tá? Um miata novinho em folha Vou colocar body kit Pô, eu coloquei body kit esse motor aqui já gastou 10 mil, hein? E aí? Já gastou 10 mil Pronto, ó Pronto. Cara, eu só gastei 10 mil com ele. Coloquei um motorzinho e um body kit. Já era. Como eu tenho a caça ao tesouro, já mostra aqui pra minha localização, ó. Lá em Guanajuato, vamos lá. Onde ele. Ah, deve estar aqui do lado. Ó, aqui, ó. Bem na feirinha, bem na feirinha. Pronto, pronto, easy. Vamos aqui ao próximo aqui, ó. É, a gente tem que fotografar um Ford Mustang GT 2018 lá no, na tumba do Teote Carrancamo. Tá bem aqui, gente. Tá vendo, ó? É Teote Rucano. Teote Bora lá no Teote Fica bem aqui, ó. Vamos lá, gente. É o normal, tá? É o de entrada, Pronto, esse aqui é muito fácil, né? Esse é fácil Eu vou fazer as corridas online agora, a prova Ah, cara, eu vou... Ó, oh, tem esses carros aqui, gente Eu vou com esse modelo aqui, hein? Eu acho que esse aqui é bem melhor Eu abri o aplicativo O cu. Vai Bora Sai, boot, sai, boot Saibute. abra lá, bicho. Bora é, Lancer. Que pista é essa aqui? Ah, é aquela que passa debaixo da ponte. essa pista aqui é da hora tem que tomar cuidado para não arrumar o carro ali né hum, tem um cara da nossa equipe que ficou lá atrás acho que ele bateu na ponte GTR Eu tenho que atualizar esse GTR Classe B, porque agora pode colocar o Body Kit, né? Cara, esse checkpoint Aí foi mentiroso, viu? Esse foi mentiroso Ixi Maria, quase Esse hábito, mano, de ficar tirando o fino do checkpoint... Pode sim jogar. É, a gente vai fazer corrida à noite, tá? Mais ou menos umas 9 e 30 da noite. A gente chama quem quiser correr com a gente. Eu não tirei onda não, pô. Eu, eu gosto de, de fazer um drift naquela curva ali. Será que o cara vai achar que eu tava tirando onda? É, se você quiser correr com a gente, segue aí que todo dia, às nove e meia a gente faz corrida online com a galera que quiser participar. Oi, Gerson, beleza? Todo dia, de segunda a segunda, domingo, feriado, tudo. Das nove e meia em diante. Se quiser correr com a gente, é só aparecer. Cara, a gente já pegou aqui os dois carros, tá? Todas as tunagens dos eventos estão compartilhadas na descrição do vídeo. Cupom da Overclock na descrição. Terminamos aqui, pegamos os carros. E o Reis é um mentiroso.